a zenda tá subindo o coerão Bora lá velho Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Que ganha morena E derruba a chão. Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Respeita cima tudo Que saiu lá do sertão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Que ganha morena E tá vendendo esse é empresário estourado, menino Valeu, grande abraço O LK e da pra produtora São João 2021 tem que tá, respeitar a Bora, Ricardo. Saiu do interior pra gostar um o mundo. Leninha de vaqueiro. Na veia do mato, me querido. meio do mato, montado no alazão fazenda tá subindo o poeirão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, que ganha morena e derruba a bolha no chão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, respeita cima tudo que saiu lá do sertão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, que ganha morena e derruba a bolha no chão. Vaqueiro campeão. Rapaz, velho. Só não vou chorar, velho. Só não pode chorar. Né? Rapaz, mano. São João 2021. Tá tem que respeitar esses homens, ó. Fez abraço a galera. Que tá curtindo aí. né? Fica aqui.